E agora? Tanto, tanto. Aí agora. Agora vai. Alguém joga uma granada lá na frente. Pode jogar, joga. Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo. Eu jogo, eu joguei, eu joguei. Qual, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera. pera, pera. explodir, Espera, pera. Calma, calma, não vai. É. qual que é o nosso objetivo? Cada um volta. Vamos ver, vamos ver quem completa, quem completa 10 voltas. Vamos, vamos. Eu jogo. vai. Joguei. Ô. Vai Sai aqui! Sai! Ah não, isso vale? Ah não, isso Vale, é. porra, isso vale. Olha pega o Zeus! Mim, olha, pra mim, olha pra mim! Zeus, vem ah, aqui, só fora! Pega ele! Meu Deus, tem uma cerca aqui, ele tá batendo em mim! Pega o Zeus, eu tenho uma volta! Nossa, o Lucas tá vindo de frente, velho! <risos> pega ele! Pega ele! Não! Eu não! Pega ele! Tranquilo! Vai dele, vai dele, eu não. vai dele! pegou chegou não ele tá vivendo. ai errei. eu dei vem. duas voltas, ele vai dar três mano eu já dei três é já deu três eu dei mais costa. vem vem vem vem vem vem vem, vem. Não. Ah. Ah. Tô chegando, vem Tô chegando. vem ah, não, não vale ah merda SAI! <risos> não! Tá vai, vai, vai, vai. vai, tá valendo! Não, não, não vai Sai, vai, vai pra lá, vai pra lá, vai filho aqui. Ai, Meu Deus, atrás dos velho. fudeu Eu que ir lá, Não, não minha boca Ai meu Deus vai. Nossa, os caras vão. Pegar o agora, Nunes. Vai aqui, vai, Nunes. vai Nossa, é grosso. Tô com medo de encontrar o Nunes na curva, velho. Na curva é foda! Vai, Ai vai, caralho do Zé. Parou? Nossa, filho da puta, você me jogou pra fora. Deixa eu voltar. Não, eu não consigo voltar. A especial. Não, eu não consigo voltar, velho. Fala o prego! Não, espera aí, espera aí, eu não vou voltar. Ataca ele, Anunes! Porra, velho, eu não consigo voltar. Pegar agora, eu te esperei porque eu sou cavaleiro, vai. Eu não. Nossa, é um flouch. <risos> Acabou a bateria do <no> meu controle, <risos> velho. <véio. Cazão. risos> não, vai acabar de novo. <risos> eu tô levando na força, velho. uma, mano. Eu tenho que completar esse não. mais uma. Acabou de novo. Acabou a não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai não Ai, eu espero, eu espero, eu espero. Cadê os Zeus? Ai, meu Deus, tá aqui, filho da puta, ele fica quietinho. Ei, meu Deus, Acaba a bateria, acaba favor. Acaba a bateria. Acaba, acaba a bateria, por favor. Por favor, acaba. Não, vai não. Não. O cara, nem para para comemorar, o cara vai embora. Não, vamos vamos fazer o contrário, vamos fazer o contrário. Cada um dá uma volta para um lado aí vai vai se encontrar direto aí! um derruba o outro. Demorou. Vá, volta aqui naquele lugar lá que a gente começou aí cada um já sai para um lado. Vira para lá. Vai. 3, 2. Ah, Zeus. <risos> Foda-se, eu vou. Agora, um. Zeus, vai pro outro lado, porra! <risos> Caralho! Não! Agora que eu não aqui. vou. NÃO DERRUBE A MOTA! BRUS! Tá, vai! 1, 2, 3 e vai! E vai! Vai, garoto! Cadê? Ah, ah não, nossa. nossa! Nossa, nossa! Mano, <risos> volta aqui! Volta eu aqui! Vi. Volta aqui! Eu volta vi, aqui. eu vi. Tô parecendo no o irmão, velho! Ai, eu voltei! O cara foi embora! <risos> Espera aí de novo, Zeus, na largada aí. Oh, you can't. Hum, seu pé Vai Tomar no seu pé Amigo, caralho Calma aí, calma aí, vai Espera ai, tio, tio... Oh, você... Porra Não, essa é a minha moto Vai, 3, 2, 1 Ah, nossa Quer vir aqui, pode vir? Ai, filho da puta, quase Ai, eu caí pra Ai, caralho, quase, mano. Que medo que dá disso aqui. Eu tô quieto, que eu não sou pra eu cago tudo. <risos> eu vou correr também, porque eu vou a pé. Filho Ai. da puta. Ah, Nunes, eu vou correr também, porque eu vou correr a pé. Acertei o Nunes. Acertei o Nunes. Acertei o Nunes. Acertei eu também. Oh, <risos> meu <risos> <risos> <risos> Porra, mano! Oh, eu fui pra de terra! Eu fui pra de terra, é calma aí! É bom, né? Bom. É bom. Cadê o Nunes? Tá aqui, ó! Aqui. Tá ali, ó! Porra, Porra Ué, você, você me, jogou, me jogou, jogou pra, pra fora! Você me jogou, jogou pra fora! terra! Você foi você pra de terra? ou foi pra do outro lado! Fui! Caraca! Sabe vai aí, eu, fica aí da moto! Obrigado! Você me ajuda a bater nele, vai! Ué! Cadê tá ele? Vem aqui que eu tô... Eu tô puto, eu tô, rindo, tô puto! <risos> Vai, Zelzo, a gente tá na estreita, fica seguindo aí que eu vou dar meia volta. Você? Acertou o poste. Porra, Ai. poste! Ah, que Eu Não sei como que eu subi! <risos> Tô feliz, mano. <risos> yes! Mata a minha. Não aí? Aí! <laughs> <laughs> <laughs> sure. Surprise motherfucker! Eu tem que Passa a Pega aí, Tum! a pasta, merda! Porra, deixa eu levantar! Tá. Não! Você Vai cair, mano! Você vai cair, mano! Nossa senhora! Caralho! Que é, Vai, pra mas que Peguei. Peguei. Não! Aí Vai! o velho? Aí! Bora, bora, bora! Vai, vai, vai, vai! vai, vai, vai. Mano, eu tenho que matar o Nunes, pega. GATIA gotcha, BITCH! Nossa! Quase. Meu Deus! Eu acertei? Eu fui muito longe, velho, não acertei? Deu... Não, deu aquela rampada lá! Ah tá, nossa! Mas eu, eu, eu só, só vai raspando a sua, sua moto não. na, no fundo aqui! Tipo. No fundo, é. no fundo! Acertei! Acertei! Acertei! Eu acertei! Eu acertei? Eu acertei não, você caiu, você caiu! Mas eu fez o barulho que eu acertei! Mas não, você caiu, você caiu, não caiu? <risos> não! Ah não, só viu uma moto lá só no chão <risos> Ele me eu tirou, uma uma Vai, vamos por aqui por fora Porra, o prego sobe com a maior facilidade do mundo Que? Derrubei Eu também Ah, eu passei tudo, meu bárbaro Meu bárbaro Aluz, fica normal você e eu e o Zeus ficam ao contrário Aí a gente pega você Tá, meu Deus já tá correndo... Correndo eu Peguei! Não, peguei! Caralho! Não, Você não, voou, cara. Cara. Cê voou cê muito voou, mano. alto, mano! Eu sei! Você voou muito alto! Eu fora mano. do bagulho Cantou, aqui! Mano. Ai, tome! Vira o carro, vira a moto, prego! Vira a moto! Sai Ai meu Deus, tem que pegar de novo! Meu Deus! Peguei! Eu pegou não! Vem aqui, Almundo, seu filho da merda! Ai filho, meu Caralho, o Zeus passou reto ali. Ele caiu, ele caiu, Zeus! Eu tô chegando! Peguei! Boa, Ah, o Zeus tá atrás de mim, moeou, moeou, moeou, moeou, moeou. Quero ver se me alcançar, Zeus. Quando você me alcançar. Tê, tô na Eu bati em você, mano! Eu freiei, eu freiei pra você chegar em mim. Acho que o moto, meu? Gatcha! Porra, nego. Não foi você, assim. foi pro bo... concreto aqui. Foi, caralho. Filho <risos> da, da puta. Cara, <risos> Deus. Mas onde eu vim parar, velho? Meu Deus, eu tô no cu do Judas. Eu não, eu não Deu tempo aí? Beleza, eu explodi a moto de alguém sem querer. Oh, fela da puta! <risos> Meu deus! Da mãe! Meu deus! Não, Tome! que não sei o que aconteceu. Oh, para bater no prego que seu martelo. Não faz sentido? Não, <risos> vai se <Pode> fuder. Caralho! <risos> eu tô tocando, calma aí. <risos> filho da puta. Eu, eu, tchau. <risos>